Eles eram um bando de Só pilantra. Onde? O PT? É, no quê? Ah, em -B -B pilantragem. Petrus. Ah, em pilantragem sim, em pilantragem, sim. Tinha que beber Petrus, um bando de picareta. PT, PT não é partido, é quadrilha. Sim, mas por exemplo... PT é organização criminosa. Em qualquer país sério, o partido já tinha sido desfeito, porque é organização criminosa. É, isso não pode acontecer. Aí, tem gente que fala, ai, mas no teu partido também tem picareta, e tem denúncia de laranjal. Quero que prendam quem fez, quero que vá em cana, eu quero que aquele ministro lá do meu partido do turismo vá em cana. E eu sempre defendi isso, eu não defendo picareta de partido nenhum. Mas o PT é o, é o concurso, gente. Dentro, até a esquerda concorda com isso. Né? Porque você tem ali os esquerdinhas que passam né, a fama de limpinho e tal, e não sei o quê, não sei o que. Meu, assim, a esquerda tem vergonha do PT, porque é isso, é, virou uma quadrilha. Aí, ah, mas tem alguém dentro do PT que é honesto? Deve ter, exceção que confirma a regra. Mas não manda.